Oi, ciclo da água e variações de temperatura, como usar isso a nosso favor? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, hoje acompanhado de Paulinho Mosca, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água, dando sequência ao que a gente começou no vídeo anterior, vou mostrar as diferenças de temperatura em diferentes ambientes e qual a relação disso com o ciclo da água. Está muito quente por aí? O verãozão está pegando. Sua casa está muito quente? Então, presta atenção nessas histórias que a gente vai mostrar agora. Depois eu conto como é que a gente usa isso em nosso benefício. Temperatura do ar aqui dentro de casa, passando um pouquinho dos 30 graus. Vamos ver as diferenças que tem de temperatura em diferentes condições lá para fora? Lugar com e sem sol. Vamos tentar medir aqui para a gente verificar isso. Vamos deixar um pouquinho o termômetro junto do tijolo. E vamos medir a temperatura. Vamos ver se dá para acompanhar a evolução. Chegamos nos 41 graus. 42 aqui fora, só que dessa vez no gramado. Vamos ver se dá diferença. Ali, 43 graus. Vamos fazer agora a primeira experiência. Vamos colocar o termômetro um pouquinho abaixo da superfície já baixou quase 10% a temperatura, Ó, já estamos abaixo de 40 graus e continua baixando um pouquinho. Se a gente colocar o termômetro um pouquinho dentro do solo, forçando ele um pouquinho, olha só como é que já vai diminuindo bastante a temperatura. Por que disso? O sol não está atingindo a camada mais superficial do solo. O solo, por sua vez, ele permanece um pouquinho mais úmido ali debaixo da grama. A grama está protegendo o solo. Olha só, estão em 37 e ainda baixando um pouquinho. E se a gente faz a mesma coisa, a sombra? Olha, na sombra, ali, 34 para 35. Vê que tem uma diferença grande, né? Nós estamos no mesmo lugar, caminhamos um pouco, ó, 34 graus. Vamos colocar o termômetro um pouquinho abaixo ali da superfície. Um pouquinho embaixo da grama. Está chegando perto dos 31 graus e, como a gente fez a pleno sol, vamos enfiar um pouquinho o termômetro no solo. Olha como é que vai mudando a temperatura à medida que a gente muda o lugar. E, ó, aqui está uma sombrinha pequenininha de um arbusto. Esse daqui é uma florzinha chamada Cosmos. Nós estamos no, pertinho aqui no mesmo lugar, ali a primeira medição, depois o gramado um pouco mais à frente e esse gramadinho com a, com a sombra. Vamos testar a temperatura em outros lugares. Olha essa palminha, florzinha dela, que coisa mais linda. Vamos testar em outros lugares. Vamos dar uma olhada nesse lugar aqui, ó, onde a gente tem o amendoim forrageiro. A grama que, que foi cortada recentemente, o amendoim forrageiro já veio por cima dela. Estamos chegando perto dos 29, está baixando um pouco mais. Vamos colocar o termômetro enfiar um pouquinho o termômetro no solo pra gente medir a temperatura do solo, olha a diferença grande que tem, já estamos baixando mais ainda, já baixou para 27 graus, olha uma amiguinha que eu tô vendo aqui ó, ah que lindeza, oi bonita. Essa daqui é uma lagarta, provavelmente de uma mariposa. Ela parece um pouco assustadora, mas não é não. Ela Eventualmente está com mais medo da gente do que a gente dela. Deixa eu ver se eu pego ela aqui para gente dar uma olhadinha nela. Olha só que coisa mais linda. Opa! ali parece que tem uma cara de um monstro não é não, não ela está sossegadinha ali a cabecinha dela está mais embaixo deixa eu ver se eu consigo mostrar pronto volta lá para tua casa Olha lá. isso Ali no meu dedo ela ficou mais parada, né? porque ela tá acostumada ali com a mata, de repente vem um dedo quente, completamente diferente das coisas, ela apavora um pouco e aí como defesa ela para, ela fica estática. Vamos ver a temperatura, ele baixou para 26 graus. Então olha que nesse processo todo... Isso tudo faz muita diferença. A gente partiu de 40 e poucos graus no lugar e se tivesse no asfalto, isso com certeza chegaria ali a uns 50 graus até um momento em que tudo mais coberto, o solo mais coberto, a temperatura vai diminuindo e fica muito mais fácil você tocar a vida num lugar agradável, com uma temperatura agradável. Então veja que mesmo aqui em pleno sol, está 40, 44 graus. Aqui na sombra, ó, vamos ver aqui agora. Nós estamos debaixo da sombra de um bosque de, de ipês. Às vezes o a camerazinha do celular dificulta a visualização, mas se vocês acreditarem em mim, está. 30 graus aqui fora. Olha a diferença que faz uma sombrinha de um bosquezinho. Logo aqui em cima, no chão, 44 graus a pleno sol. A gente caminha uns poucos passos e está numa situação muito mais tranquila e confortável de 30, 31 graus. Fala a verdade. Louco isso, né? Como é que num espaço tão pequeno de algum, alguns poucos metros a gente sai de uma temperatura de 43 graus e baixa isso para 30 graus, um pouco menos? Aliás lá fora no bosquezinho de pez a mesma temperatura que está aqui dentro de casa. Aqui em casa tem todo o lance do design ecológico e tudo mais, dá uma olhada em vídeos anteriores que, que eu explico um pouco mais sobre isso, mas lá embaixo no bosque. Por que que está a temperatura tão abaixo da, da que está aqui em cima? Então tem algumas coisas, primeira coisa é o sombreamento, e o que que é o sombreamento? As árvores, ou telhado, ou um pergolado, ele vai reter esse sol incidente lá em cima, e aqui embaixo vai chegar menos raios solares, vai chegar menos energia e portanto vai ficar mais fresquinho. Então, o telhado tem essa função. Se então, o telhado esquenta demais, é aquelas telhas de Eternite, uma possibilidade pode ser pintar de branco, que aí vai refletir a luz solar, abaixa um pouco a temperatura. Não acredita? Faz os testes você, experimenta fazer aí com, com um pedacinho, ou faz um pergolado, ou coloca umas trepadeiras na entrada de casa, só isso já vai ajudar a diminuir um pouco mais a temperatura. Outra coisa é a questão da água. A gente viu que aqui o solo está todo recoberto. O solo estando recoberto por plantas, né? é diferente de recobrir por asfalto e recobrir por concreto, porque aí ele vai absorver a energia do sol e vai liberar, não tem água no processo. A diferença aí é a água. A água que está evapotranspirando das plantas, elas absorvem energia, aquele calor, né? ganha energia com isso, Há uma transferência de um para o outro, ela ganha energia, diminui a densidade, se eleva no ar, na forma de vapor e vai formar as nuvens. Então, nesse processo, a água está roubando energia do ambiente e está se elevando aos céus para formar as nuvens. Ok, então, se eu sei disso, você não coloca uma bacia com água no quarto quando está muito... quando no inverno... O ar está com pouca umidade, a água está saindo da bacia e indo, a planta vai fazer um, a mesma coisa. E fica para nós uma plantinha, umas flores, né? São mais bonitos que uma bacia de água né? na sala de casa. Ou então você vai ligar o ar-condicionado, vai ligar o ventilador, você está gastando energia com isso. Que tal embelezar a tua casa, dentro da tua casa, colocando algumas plantas, para elas fazerem o mesmo trabalho de graça, o nome disso é serviços ambientais, um dos serviços que as plantas podem prestar é isso, diminuir a temperatura ou auxiliar na diminuição da temperatura ao mesmo tempo que eleva um pouco a umidade relativa do ar dentro da tua casa. Pensa nisso, não precisa acreditar em mim, experimenta. Lógico que não é uma plantinhazinha né, que vai resolver as coisas, mas também não precisa transformar a tua sala na floresta amazônica. Dá para fazer algumas coisas aí. A ideia central é, as plantas, e, e as plantas, você vai ter que usar planta que gosta mais de sombra, as plantas vão levar água, vão bombear a água para a atmosfera e nesse processo a água vai absorver calor e vai refrescar a tua casa. Por hoje é isso, grande abraço, até a próxima, compartilha com os amigos, chama, se inscreve no canal se não for inscrito e manda aí alguns questionamentos, algumas dúvidas ou algumas sugestões para próximos vídeos. A gente ainda vai continuar nessa história da água por um outro vídeo. Grande abraço e até a próxima!